Olá, boa noite, companheiros e companheiros. Eu sou Guida Caliço, estou aqui com vocês nessa roda de conversa do CCV, que acontece toda segunda-feira nesse mesmo horário. Nesse período de pandemia, de quarentena, de isolamento social, nós estamos fazendo essa roda de conversa exclusivamente, de forma remota, online, né? né? Nessas lives que a gente faz toda segunda-feira. O tema da roda de hoje é sobre a reunião ministerial e conjuntura política nós temos o nosso convidado aqui que a gente sempre tem bastante é, honra de receber que é o companheiro Walter Pomar que é professor da Universidade Federal do ABC mas antes de eu passar a palavra para o Walter eu quero passar aqui os recadinhos iniciais que eu sempre faço né primeiro que essa Live está sendo transmitida pela fanpage do CCB que é uma página do Facebook mas também ela deve estar sendo transmitida, é para estar sendo transmitida pelo blog da guida.net.br, tá? É, enfim, se você é inscrito no Facebook, é só compartilhar, acompanhar, se não, ou quiser compartilhar com alguém que não tem conta no Facebook, compartilha então pelo blog, tá? Peço para vocês que forem entrando aí nessa live, acompanhando, que curta, que comente, enfim, que compartilhe, que façam comentários, que é assim que o nosso convidado dá uma brechinha aí na primeira fala dele a gente faz as perguntas aqui e ele responde para nós, tá bom? Bom, boa noite, Walter. Bastante legal a tua presença aqui hoje conosco para comentar esse tema. É, a ideia é que você comente sobre o vídeo né, da reunião ministerial que aconteceu no dia 22 de abril. Agora, sexta-feira, que também foi dia 22, mas foi, foi dia 22 de maio, o ministro do STF, Celso de Mello, levantou o sigilo do vídeo que está anexado no inquérito que apura as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro que acusa o presidente Bolsonaro de intervir na Polícia Federal e também de intervir na, na superintendência da Polícia Federal, da PF, no Rio de Janeiro. Nós tivemos acesso, né, o Celso de Mello tirou o sigilo e, e, e deixou que fosse publicado esse vídeo, e lá nós nos deparamos com uma reunião de ministros e do presidente, enfim, dos dirigentes aí do governo Bolsonaro, e que muita gente é, ficou horrorizada com as coisas que foram ouvidas ali. Então, a gente gostaria que você fizesse um pouco um comentário sobre isso e atualizasse aí a conjuntura nesse momento. Está com você a palavra, meu querido. Muito bem. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite, Guida. É, a Guida Rio, quando ela falou, quando eu abrisse uma brecha, porque eu estava comentando com ela que eu fui ler a transcrição feita pela Polícia Federal desse tal vídeo. Então, os comentários que eu vou fazer talvez sejam um pouco longos. Eu combinei com a Guida para ela me interromper na hora que a paciência acabar. Mas vamos lá. A... É... Para entender a história desse vídeo, tem que fazer isso que a Guida fez agora, né? No dia 24 de abril, o Moro pediu demissão. É, imediatamente, o Bolsonaro reagiu e o Procurador-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que abrisse um inquérito para verificar as tais denúncias feitas pelo Moro. Se fossem verdadeiras, dava numa coisa. Se fossem falsas, dava noutra. No dia 2 de maio, o Moro foi depor na PF. E nesse depoimento ele cita esse, essa reunião. Ele diz que o próprio presidente cobrou em reunião do Conselho de Ministros ocorrida em 22 de abril de 2020. Então, o Moro fala, em defesa dele próprio, é, que na reunião de ministros do dia 22 de abril teria sido dito pelo Bolsonaro aquilo que o Moro estava dizendo que foi dito. Bom... Inicialmente o vídeo teve seu sigilo quebrado parcialmente, algumas pessoas assistiram, e recentemente, como a Guida falou, o vídeo foi publicado, foi divulgado publicamente. Né? E aí começou uma controvérsia imensa sobre se o vídeo juridicamente servia de prova, ou seja, comprovava aquilo que o Moro estava falando ou não, e também começou uma polêmica política, a saber se o conteúdo do vídeo, a divulgação daquele vídeo, se ajudava o Bolsonaro, se atrapalhava o Bolsonaro. Bom, na verdade, são cerca de é, quase duas horas de reunião, tá certo? Dá uma certa vergonha assistir o vídeo, pelo linguajar, né, bem chulo, pelo despreparo daqueles personagens mas principalmente da vergonha pela desconexão daquela turma com os problemas da maioria do povo. Né? Mas é, é importante para a gente entender o que aconteceu nessa reunião, lembrar que isso foi há um mês, exatamente há um mês. E o que estava acontecendo há um mês? Bom, a crise de saúde crescendo, a crise social crescendo, a economia degringolando, o governo levando porrada de tudo quanto é lado, e aí, o general Braga, ministro do Bolsonaro, que muita gente disse que era um interventor, era o presidente de fato, era o cara que estava ali para tutelar o Bolsonaro. Esse tal general Braga teve uma ideia. Né? Ele resolveu fazer um plano. E essa reunião foi para o Braga apresentar esse plano. Né? Ele explica logo no início que a reunião estava ocorrendo por solicitação dele. E que... Aquela reunião não era para os ministros discutirem, ele ia fazer uma apresentação do plano para as pessoas tomarem consciência de que esse plano existia. Bom, esse plano, pessoal, que ele expõe, é, não é um plano, é um amontoado de ações que o governo já vinha executando, que ele colocou sob um slogan, sob um guarda-chuva único, né? vou citar aqui o que ele fala. O programa se chama Pro Brasil. Essa é a primeira coisa. É um programa para integrar, aprimorar ações estratégicas, ou seja, integrar coisas que o governo já estava fazendo. E ele diz que o programa tem duas etapas. Tem a etapa, não é piada, tem a etapa pró-ordem e tem a etapa pró-progresso. Esse é essa é a divisão do tal programa Pro Brasil. Bom, ele vai falando, explicando o que é o plano, né? e, a certa altura, quando ele já está no final da explicação, ele é, mostra o PowerPoint. Tem que ter um PowerPoint numa reunião dessa turma, tá certo? o Moro estava presente. E aí, a coisa mais chocante é que o PowerPoint, a imagem do tal programa Pro Brasil, é uma, uma imagem imensa, certo? com aqueles slogans da ditadura militar, um Brasil, um país que vai para frente. E várias criancinhas lindas embaixo, todas brancas. Todas brancas. É um layout da Suécia. Né? Bom, ele termina de falar e o Bolsonaro imediatamente dá a palavra ao Paulo Guedes. E o Paulo Guedes desanca o plano. Ele diz literalmente o seguinte: não chamem de plano Marshall porque revela um despreparo enorme. Plano Marshall é um desastre, revela despreparo nosso. Não se fala Plano Marshall porque é um desastre, isso que eu estou lendo, eu estou repetindo porque ele repetiu várias vezes. Vai revelar falta de compreensão das coisas. Então, ele já desmonta um lado. Segunda coisa, ele fala, tudo bem, legal, vamos fazer um plano que junta tudo o que o governo está fazendo, mas não vamos nos iludir. A retomada do crescimento vem pelos investimentos privados, pelo turismo, pela abertura da economia e pelas reformas. Então, não vamos imaginar que esse tal plano para o Brasil é um plano de investimentos públicos. Não é. Isso é só um ajuntamento do que o governo já estava fazendo e a retomada do crescimento do país vai vir pelo empresariado privado, pelo turismo, pela abertura da economia e pelas reformas. E ele acrescenta que nós já estávamos crescendo. Segundo o Guedes, a gente já estava crescendo, foi só a pandemia que veio atrapalhar. E ele acrescenta, atenção, Paulo Guedes diz assim, nós não podemos voltar a uma agenda de 30 anos atrás, que é investimentos públicos financiados pelo governo. Isso foi o que a Dilma fez há 30 anos. A Dilma? 30 anos atrás era o Polo. Depois veio o Fernando Henrique para o Guedes, nem o Fernando Henrique presta Nem o Collor Essa turma toda não é neoliberal o suficiente Do ponto de vista do Paulo Guedes Toda essa turma defendia investimento público o Paulo Guedes diz Não, nada disso né? E ele fala O governo quebrou Em todos os níveis E por que, que o governo quebrou? Por causa do caminho desenvolvimentista O Brasil quebrou por isso O Brasil estagnou Portanto, nada de inventar investimento público. Então, o Guedes dá uma desancada nesse plano para o Brasil. Ele explica claramente que ele aceita o plano por razões políticas. Ele diz assim, eu estou lendo, hein? A gente aceita politicamente, a gente aceita. Vamos fazer todo o discurso da desigualdade, vamos gastar mais, precisamos eleger o presidente. Mas o presidente tem que pensar daqui a três anos, não é daqui a um ano, não. Aí o Braga Neto quase pede desculpas, diz que ele não queria fazer investimento público, que, na verdade, tem investimento privado. Aí o Paulo Guedes dá-lhe uma cacetada, diz, é até para não sair na imprensa, né? Porque o que está saindo na imprensa é os militares fazendo um plano Marshall e o Ministério da Economia fora disso. Aí, bom, falou de imprensa, o Onyx Lorenzoni se anima, começa a falar mal da imprensa, e o Jair Bolsonaro pede a palavra e diz tem que ignorar esses caras 100%, senão a gente não vai para frente. A gente está sendo pautado por esses pulhas, o tempo todo jogando um contra o outro. Aí fica o Onyx Lorenzoni e o Bolsonaro se alternando, falando mal da imprensa. Em seguida, o Paulo Guedes retoma a palavra e deixa claro, deixa claro mais uma vez, que o que eles estão fazendo é tudo certo, que é o caminho das reformas que vai salvar o país. Esse é o caminho. Aí o ônibus Landerzone vem, concorda com isso, diz que tem que dar folha com a iniciativa privada, que esse é o caminho para salvar o país. Aí pede a palavra o Rogério Marinho, que é lá do Rio Grande do Norte, que é a pessoa a quem o general Braga disse que roubou o nome. Foi conversando com esse tal Marinho que ele elabora o plano para o Brasil. E o Marinho diz, oh, pessoal, o que está acontecendo hoje no mundo é uma situação extraordinária. Situações extraordinárias, remédios extraordinários. A gente tem que é, entender, tem que, não, tem que ter mente aberta. Os dogmas têm que ser colocados de lado. E, portanto, ele vai insistindo que caiu um meteoro sobre as nossas cabeças. Por favor, não podemos começar uma discussão com verdades absolutas, com dogmas estabelecidos, tem uma catástrofe, mudou o papel do Estado. E ele vai insistindo na necessidade de alavancar empregos, etc., etc., etc., sem verdades absolutas, polemizando com o Guedes, sem falar o nome. mas ó, O Guedes está funcionando com dogma. No final, o Guedes é um dos últimos a falar e dá aí uma traulitada. Quem manda nesse ministério é o Paulo Guedes. Quem assiste a reunião percebe que ele é o dono do governo, os, parece a escolinha do professor Raimundo. Ele é o cara que só oh, eu li, eu li não sei quantos livros, eu que sei, vocês não sabem, e assim por diante. Bom, terminou de falar esse ministro Marinho, começam a falar os vários ministros. É aí que o Ricardo Salles, do Meio Ambiente, diz que tem que aproveitar a oportunidade para passar uma boiada. É um negócio que chega a ser nojento, porque ele diz... Precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto da cobertura da imprensa, porque só se fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando as normas. Ou seja, vamos aproveitar o Covid, que está distraindo a atenção das pessoas, e vamos aplicar o nosso programa. O problema é que não é só o Salles que falou isso, o Guedes também falou a mesma coisa. Eles querem aproveitar a crise, aproveitar a catástrofe, aproveitar a mortandade, para passar o trator, para aprofundar o programa neoliberal. Muito bem. Então, termina de falar esse moço né, do Ministério é, do Meio Ambiente e a palavra de ordem acaba voltando para o Bolsonaro. E o Bolsonaro faz uma das falas que são importantes dele nesse... Nesse, nessa reunião tá certo? Quando ele diz o seguinte Que os ministros não tem que cuidar só do seu ministério Tem que fazer luta política Porque a luta pelo poder continua Essa é uma coisa importante também dessa reunião Para quem fica achando Que a direita deixa de fazer luta política Porque tem uma crise de saúde Esqueçam disso A fixação do Bolsonaro é Palavras dele a luta pelo poder continua. E fala que esse terreno do desemprego, do caos, da miséria, desordem social, é terreno fértil para aparecer alguém levantando aquela bandeira. Então ele fala, os ministros não podem cuidar só dos seus próprios ministérios, eles têm que defender o governo. E aí ele fala, nessa mesma sequência, do comparecimento dele lá em frente ao forte Apache, naquela manifestação, pedindo o AI-5. E ele diz, qual o problema? A Câmara faz lá uma homenagem ao Che Guevara, ao Mao Setung, o Partido Comunista do Brasil, idolatra o Fidel Castro, e não tem problema nenhum. Agora, quando um coitado levanta uma placa do AI-5, não tem AI-5, não existe. Aí ele fala, não existe artigo 142. Nós queremos cumprir o artigo 142, Todo mundo quer cumprir o artigo 142. O que é, que é o artigo 142? É o artigo 142 da Constituição Federal, que diz que as forças armadas são instituições nacionais, permanentes, regulares, organizadas com a base da hierarquia, sob a autoridade suprema do presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Esse artigo foi enfiado na Constituição de 88 contra a esquerda. Naquela época, a bancada do PT colocou o genuíno para falar contra essa ideia da lei e da ordem. Porque atribuir às Forças Armadas o direito de intervir para preservar a ordem é a senha para eles darem golpe de Estado fingindo que estão cumprindo a Constituição. E é disso que o Bolsonaro fala. Pessoal, não é a cinco, 5 é o artigo 142. Um, quatro, dois. Se há algo que ninguém pode reclamar desse governo, é que eles não falem claro. É um governo que está dizendo claramente o que quer fazer. Está dizendo claramente quais são os seus propósitos. Bom, então, o Bolsonaro fala para Dedéu e, num certo momento, ele diz e eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios sem exceção. Nos bancos, eu falo com o Paulo Guedes, se tiver que interferir. Nunca tive problema com ele, zero problema com o Paulo Guedes. Agora, os demais vou, Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. Ele vai falando e vai reclamando. E ele, daquele jeito, ele diz assim, a gente não pode viver sem informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta, ouvindo o que o seu filho ou sua filha está comentando. Tem que ver para depois, porque depois ela engravida, não adianta falar com ela mais. Tem que ver antes, depois que o moleque encheu os cornos de droga, já não adianta mais falar com ele, já era. E informação é assim. Ou seja, ele se acha uma espécie de pai que usa os aparatos de informação para escutar os filhos, como nós, o povo brasileiro. O gozado é que, para isso, ele usa a metáfora do pai. Mas vocês lembram aquela entrevista que ele deu no Alvorada, quando a crise estava começando a alavancar? e disse, Pô, eu não sou paizão que vai ficar aí salvando todo mundo, cada um resolve o seu problema, cada um cuide do seu velhinho. Ou seja, naquilo que é segurança, ele usa a metáfora do papai. Naquilo que é bem-estar social, ele fala, cada um cuida do seu. Essa é a cabeça desse cidadão. Então, ele diz, basicamente, que ele quer informação e que ele tem o direito de intervir é, nos ministérios. né? E ele vai falando que ele já deu os ministérios para os senhores, deu o poder de veto, mas mudou agora. Tem que mudar, pô. Eu quero é realmente governar o Brasil. Ele, de fato, está falando para algum ministro, para alguns ministros, que antes ele tinha entregue o ministério de porteira fechada e agora ele quer intervir. Aí ele cita o Ifan, cita o Inmetro tá é certo e fala diretamente para o Moro, ministro da Justiça, senhor ministro da Justiça, por favor, foi decidido há pouco tempo que não podia botar algeme em ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que está em praça pública? Tem que falar, pô, vai ficar quieto até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar para fora, esculachar, esculachar. Isso é linguajar de cadeia, né? E vamos ficar quietos até quando? Fico humilhando o nosso povo, porque Isso está crescendo. O pessoal fica apontando para mim. Votei em você para você fazer alguma coisa. Votei em você para tomar decisões, para você brigar. E é verdade, eu estou me lixando com a reeleição. E ele vai dizendo que ele tem certeza que se a esquerda ganhar, eu e uma porrada de vocês, aqui tem que sair do Brasil, porque vão ser presos. E, e eu tenho certeza que vão me condenar por homofobia oito anos por homofobia. E aí ele diz que o bicoitado, coitado, estão acusando ele de racismo. O gozado é que ele não acha que seria injusto ele ser condenado por homofobia. Agora, eu quero dizer que, no que depender de mim, pelo menos, se a esquerda algum dia voltar ao governo e nós vamos voltar, ele não vai ser condenado por homofobia, ele vai ser condenado por genocídio. Ele tem dezenas de milhares de pessoas que morreram por causa dele, e outras tantas vão morrer. Não vai ser por homofobia só, vai ser por muitos crimes, a começar de genocídio. Mas, enfim, o que importa é que ele faz um discurso, tá certo, exigindo que o governo dele tenha altivez. Ele tem noção, eu queria destacar isso, de que o governo, em 22 de abril, estava mal na foto, sofrendo pressão, e ele está convocando os ministros para brigar em defesa do governo. E ele exige que o governo tenha informação. Muito bem. Aí, a palavra começa a rodar para outros ministros e cai no Sérgio Moro. Aquele que vai, no dia 2 de maio, dizer que, nesta reunião, o Bolsonaro falou coisas impróprias. E o que fala o Moro, nessa reunião? O Moro fala que ele gostaria que, no plano pro Brasil fosse incluída a questão da corrupção e da segurança pública. Ponto. Ou seja, das duas, uma. Ou o Bolsonaro não falou nada de criminoso, ou o Moro é um criminoso, porque ouviu um crime sendo cometido e não falou nada. Não tem muitas opções aí, né? Mas vamos seguir adiante. Então o Moro faz essa fala, uma fala curta, pedindo que se inclua no Plano para o Brasil a questão da corrupção e da segurança. E continuam falando as outras pessoas presentes. Na reunião, né? Vários ministros falam, fala o presidente Sibão e aí fala o Nelson Taiche, o breve, aquele que entrou depois do Mandetta e saiu logo em seguida a essa reunião. Essa fala é uma coisa terrível. Ele diz, o Nelson Taiche diz o seguinte: eu vou ler, aí, pessoal. É o Nelson Taiche falando. Oh, um dos grandes problemas que a gente tem hoje se a gente olhar o Brasil hoje, ele é um dos melhores países em número em relação à mortalidade. Vocês ouviram? O ministro da Saúde, no dia 22 de abril, disse que o Brasil é um dos melhores países em número em relação à mortalidade. Só se for no critério, estamos chegando no top, no número um de mortos. Esse cara, ministro da Saúde... E a preocupação dele é com medo. As pessoas estão com medo e, por isso, elas se atrapalham. Nós temos que lidar com medo das pessoas. O problema dele, em relação à doença, é esse, né? E completamente deslocado, né? Ele acha que o Brasil estava bem? Não estava bem nem lá e, muito menos, está bem agora. Bom, fala o Nelson Teich e continuam falando os ministros, né? É muito gozado que, quando a gente vai lendo, essas figuras são ministras, são pessoas... São todos muito medíocres, são todos muito é, ruins, tecnicamente, politicamente e humanamente. Isso é uma talvez a coisa que mais agride. Tem gente que ficou chocado que teve palavrão. Não é esse o problema. Isso pode chocar no sentido de que gente... Que gente rude. Mas o problema principal é que, na maioria deles, tá certo? você não vê nem traço de preocupação real e efetiva com o sofrimento que está passando pelo povo. Bom, fala, a certa altura, o presidente do Banco Central. Esse daí fala assim, tivemos aí dois caras aí na história recente que pegaram terra arrasada e entraram para a história. Pegaram terra arrasada. Um foi o Roosevelt... O outro foi o Churchill. E o terceiro vai ser o Bolsonaro. A primeira pergunta que a gente deveria fazer é por que, que eles pegaram terra arrasada. Né? O Roosevelt ele ganhou as eleições contra os liberais que adotaram uma política de destruição depois da crise tá certo? que o país estava vivendo. O Churchill, por conta da guerra. E o Bolsonaro, por conta das coisas que o Bolsonaro está fazendo. Que os golpistas fizeram. Agora, ele achar que o Bolsonaro vai ser uma figura de estatura histórica, tipo Roosevelt Churchill, isso é uma outra coisa que eu queria chamar a atenção. A reunião ministerial mostra que eles vivem numa realidade paralela. Alguns ali vivem mesmo numa realidade paralela. Eles falam de um mundo como esse, o Brasil está bem no quesito de saúde. Ou o próprio Guedes, que vai dizer que o Brasil só está atrás dos Estados Unidos na economia. Eles, eles, eles vivem num mundo paralelo, não é possível, né? Bom, então, fala o presidente da Caixa Econômica, o presidente da Caixa Econômica é o mais divertido, porque ele fala que o problema do governo é um problema de narrativa. É por isso que o governo está mal na opinião pública, ele não conta o que faz. Né? E, num certo momento, o presidente da Caixa Econômica desvia o discurso dele, que era sobre as filas, e fala, desculpa o meu ponto, presidente, quando o senhor falou, pô, eu vou, eu vou me emocionar, o Luiz Lima, que nadou com meu pai, ele foi atleta olímpico, teve a esposa e a filha de 14 anos presa ontem no camburão. Que porra é essa? Desculpa. Que porra é essa? O cara vai pro camburão com a filha. Se fosse eu, eu ia pegar minhas 15 armas. Ia dar uma, eu ia morrer. Eu ia matar uma 15 armas. O presidente da Caixa Econômica Federal, numa reunião ministerial, diz que se a polícia prender... Duas pessoas que estavam quebrando a quarentena no Rio de Janeiro, ia pegar as 15 armas dele. Veja, isso não é um miliciano. Atenção, isso não é um miliciano. Isso é o presidente da Caixa Econômica. Portanto, pessoal, não se iludam. Esse governo todo é orientado por uma cabeça violenta, agressiva, de bang-bang, de faroeste. Né? Não, é, não é um ou outro. Não é o Bolsonaro, tá é certo? É o conjunto dessa turma. Bom, fala o Pedro Guimarães, aí fala o Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores. Ele diz que tem que incluir a dimensão internacional no plano porque tem que levar em conta a capacidade que o Brasil hoje tem de influir no desenho de um novo cenário internacional. E se você achou que não escutou bem, ele explica eu estou cada vez mais convencido de que o Brasil tem hoje as condições, tem a oportunidade de se sentar na mesa de quatro, cinco, seis países que vão definir a nova ordem mundial. Cara, o que está acontecendo no mundo hoje é que os países estão bloqueando a entrada de brasileiros e de pessoas que passaram pelo Brasil por conta da situação da pandemia aqui. E ele acha que o Brasil está bombando, o nosso ministro das Relações exteriores acho que está ótimo, que o Brasil vai se sentar na mesa de quatro, cinco, seis países. Na verdade, eu acho que se a gente é, levar ao pé da letra o que ele falou, talvez seja isso mesmo, né? É sentar na mesa ou sentar à mesa. Talvez seja esse o, o motivo, está certo, do meu estranhamento. Bom, fala então o Ernesto Araújo, aí em seguida vem o Roberto Campos, que reclama da taxa de juros, na época da Dilma, disse que agora está legal, está certo? Explica que isso aconteceu, olha o detalhe. Porque houve a reforma da Previdência e o teto de gastos. Aí está fácil, né, gente? Aí está fácil. Ou seja, eles arrombam com a população brasileira e aí eles baixam um pouco os juros. Não é legal? E ele acha que isso é a solução para que o Brasil é, vá em frente. Então, fala esse... Roberto Campos e, em seguida, fala a ministra Damares. A ministra Damares lembra da questão dos valores, que este governo tem o um pilar dos valores, que não se pode construir nada neste governo sem a gente trazer valores. Nós não seremos os mesmos depois da pandemia, o mundo não será mais o mesmo, nós não seremos mais o mesmo e nós vamos ter que fazer uma revisão das políticas públicas no mundo todo e no Brasil, vamos ter que nos reinventar. E ela disse, só que a gente está buscando dados e não acha. Nós recebemos um governo que não tinha dados. Os dados que tinham eram falsos, mentirosos. Um Brasil de achismo. Um Brasil de talvez. Eu acho que é. Talvez sim, talvez não. Políticas públicas construídas até agora em cima do talvez e do achismo. Nós vamos ter que rever muita coisa. É um país plural. E aí ele, ela disse que quando ela foi buscar os povos tradicionais para construir enfrentamento ao coronavírus, nós descobrimos, ministros, que nós temos 1 milhão e 300 mil ucranianos no Brasil e ninguém nunca falou de ucranianos. A gente ri, mas você sabe que numa dessas manifestações da extrema-direita tinha uma bandeira que 99% das pessoas não fazem ideia de onde é. E é a bandeira da extrema-direita nazista da Ucrânia. Esse povo, não fala por acaso, é a rede de relações com a extrema-direita neonazista, essa simpática da Maris. Ela fala dos ciganos, diz que tem um número absurdo de mulheres em busca de abrigo por causa de violência, o que é verdade, e ela diz em seguida para o ministro da Saúde, ministro, valores estão lá no seu ministério também. Aí o Taish olha para ela e assim, Aí ela continua. Nesse momento de pandemia, a gente está vendo aí a palhaçada do STF de trazer o aborto de novo para a pauta. Porque, segundo ela, no ministro, no Ministério da Saúde, está lotado de feminista, Que tem uma pauta única, que é a liberação do aborto. E quero te lembrar, ministro, que está chegando agora esse governo, um governo pró-vida, um governo pró-família. E assim vai. Então, né? a Damares fala que, inclusive, havia um plano... É de matar indígenas para atribuir a culpa ao governo e que ela foi impedir que isso acontecesse. E, no meio dessa fala toda, ela diz o seguinte. Nunca os direitos humanos foram tão violados como hoje estão sendo. Aí se diz, nossa, ela vai fazer uma crítica ao governo Bolsonaro. Aí, quando você presta atenção, o que ela está falando é que pessoas estão sendo punidos nos estados e municípios que determinaram a quarentena e isolamento social por romperem a quarentena e isolamento social e isso é que ela diz que é a ofensa contra os direitos humanos e portanto ela está vendo padres sendo multados em 90 mil reais que estavam dentro da igreja com dois fiéis a maior violação de direitos humanos da história do Brasil e ela diz a pandemia vai passar mas governadores e prefeitos responderão processo e nós vamos pedir inclusive a prisão de governadores e prefeitos nosso ministério vai começar a pegar pesado governadores e prefeitos. E ela cita nominalmente o Wellington do Piauí, né? como sendo um desses violadores de direitos humanos. Ou seja, fazer a quarentena, o isolamento social, manter na cabeça dela é violação de direitos humanos. Isso, é, insisto, quando a gente assiste a reunião, a gente vê algo que nós já conhecemos nas redes sociais, ou no convívio com alguns bolsonaristas. Eles vivem num mundo paralelo em que as coisas não têm o mesmo significado que tem para nós. Eles falam de direitos humanos, falam de democracia, falam de liberdade, mas eles não estão falando da mesma coisa que nós estamos falando. Eles estão usando as mesmas palavras, mas não estão falando das mesmas coisas. Bom, aí fala um outro ministro do turismo, se não me engano, dizendo que o Brasil tem uma coisa importante que ele pode fazer para aumentar o turismo, que é abrir os cassinos. Mas aí ele rapidamente diz: Isso não vai ter impacto diretamente nenhum na família dos trabalhadores brasileiros. E a Damares diz, Pacto com o diabo! Aí ele começa a conversar com a Damares e vai explicando que não é bem cassino, são ressortes integrados. Esse assunto é interessante que ele volta depois com o Guedes, que ele vai explicar o que diabo são esses ressortes integrados, e aí a Damares, que foi tão valente na discussão com ele, falou de pacto com o diabo, na conversa com Guedes baixo tom. O Guedes é o chefe do governo. Ele é o chefe do governo, né? Aí fala o vou. todo mundo já deve ter visto a fala do Weintraub, é um é, assim, negócio é muito, assim, inteligente. Eu, como trabalhador da educação, fico orgulhoso de ter um ministro dessa estatura, né? Mas a fala do Weintraub serve para o Bolsonaro assumir de novo a palavra. E, nesse momento, volta um dos, um dos trechos pesados né, do discurso do Bolsonaro. Né? Ele fala longamente, fala muito palavrão, o Bolsonaro, sem dúvida, é um dos que mais fala palavrão, e, nesse trecho, ele diz mas é a putaria o tempo todo para me atingir, mexendo com a minha família, já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. E isso acabou. Eu não vou esperar foder a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. E aí, eu quero concordar com isso, eles não estão ali para brincadeira. A gente dá risada das barbaridades que eles falam, mas eles não estão ali para brincadeira. Eles são barra pesada. Quer dizer, as ações e as inações desse governo já custaram dezenas de milhares de vidas só no quesito saúde. E eles não estão para brincar, eles estão falando sério. E ele continua, Jair Bolsonaro, mais adiante, diz assim, o que esses... Filha... Eu estou lendo o que ele falou, tá? A transcrição. O que esses filha de uma égua quer, o Ventralbe, é a nossa liberdade. Olha, eu estou... Como é fácil impor uma ditadura no Brasil? Como é fácil? O povo está dentro de casa. Por isso, isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta de um prefeito faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né? Eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí que é a demonstração nossa. Eu peço ao Fernando, que é o ministro da Defesa, e ao Moro, que, por favor, assine essa portaria hoje. E que eu quero dar um puta de um recado para esses bosta. Por que, que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. Veja, tem uma pegadinha aí que é bom lembrar. Eu, quando no ginásio, eu tive como professor na história o Genuíno. E um dia ele colocou... Foi o Serginho... Acho que foi o Genuíno isso. Ele colocou a gente para ler o príncipe do Maquiavel. E eu achei, eu tinha, sei lá, 10 anos, oh, esse Maquiavel é legal pra caramba, que ele fala de povo pra cá, povo pra lá, povo pra lá. E no dia da aula, alguém explicou que, na verdade, o povo do Maquiavel era burguesia italiana, não era o povo. É a mesma coisa. Ele não tá falando de armar o povo coisa nenhuma. Ele tá falando de dar condições para que os que podem pagar armas se armem, que nem o cara lá falou que tem 15 armas. Não é para o povo se armar, para o povo dele se armar, para a extrema-direita se armar. Né? Mas, de toda maneira, o recado está dado. Né? É uma coisa violenta, é uma coisa para ser resolvida. E tem momentos, apesar de tudo, que são interessantes. Eles têm problemas de fixação. né Ele fala, ele falou antes, né, para o vai entrar, porque eles querem a nossa liberdade. E, em seguida, ele diz que os caras querem a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Ou seja, no vocabulário do Bolsonaro, hemorroida e liberdade é a mesma coisa. Vocês pensem a respeito. Eu prefiro não pensar porque nesse horário aqui pode ter criança na sala. Mas enfim, deixa para lá. E aí está terminando a reunião. Passa uma palavra para o Paulo Guedes. Alguém às vezes acha que o Paulo Guedes é um cara liberal, um intelectual, um cara civilizado. Não caiu nessa patola. Primeira coisa que ele fala depois desse vomitório ditatorial, é assim. O presidente, esses valores e esses princípios, e o alerta aí do Weintraub é válido também, como seu, sua evocação, e que realmente nós estamos aqui todos por esses valores. Nós estamos aqui por esses valores. Nós não podemos nos esquecer disso. Então, é, o governo como um todo é solidário a essa política do Bolsonaro. Por isso, esse pessoal que acha que tem que tirar o Bolsonaro e é aceitável do povo Mourão, ou que o problema não é o governo, é só a pessoa do presidente, não se iludam, assistam esse vídeo, leiam a transcrição, tá certo? É muito didático. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa interessante é que o Guedes está convencido de que eles estão fazendo a coisa certa. E ele, como eu expliquei, funciona meio como o chefe real de governo, quando ele quer dar um chega para lá nos outros, ele diz assim, eu conheço todas as histórias de reconstrução por ter, por profissão, obrigado a estudar isso. A reconstrução da Alemanha, a reconstrução da Alemanha na Segunda Guerra, a reconstrução da economia do Chile com os caras de Chicago, época do Pinochet, né? Eu conheço profundamente, no detalhe, não é de ouvir falar, é de ler oito livros sobre cada reconstrução dessa. Eu li Keynes três vezes no original antes de eu chegar a Chicago. Então, para mim, não tem música, não tem dogma, não tem blá, blá, blá. Tem estudo. Ele está respondendo aquele ministro que lá no início falou que tinha que olhar a situação. Veja bem, se não mexer no emprego, vai afetar as eleições. E ele não é dogma, não. É porque ele estudou, entendeu? O Guedes estudou e ele está convencido que está fazendo a coisa certa. Ele chega a dizer, pessoal, olha bem que o Brasil está à frente de todos os emergentes e para e passo ali, só está atrás um pouquinho dos Estados Unidos. Vocês não se sentem orgulhosos? O nosso ministro da Economia ele vive num mundo paralelo, cara. Ele acha que o Brasil está bem, está bem, que todo mundo elogia o país. E ele diz que elogia porque ele chega lá fora e diz, ó, oh, na França teve passeata contra a reforma da Previdência, aqui nós aprovamos. Essa é uma pegada. Nós estamos fazendo as reformas. Nós estamos fazendo as coisas certas, tudo by the book, ou seja, segundo o manual, né? Sempre defendendo os valores, a liberdade econômica e a liberdade política. E ele cita três torres que o governo tinha que derrubar: o excesso de gasto na previdência, os juros altos e a terceira torre é o funcionalismo público. É a hora que ele fala aquela frase, nós já botamos a granada, granada no bolso do inimigo. Dois anos sem aumento de salário. Era a terceira torre que nós pedimos para derrubar. Nós vamos derrubar agora também, isso vai nos dar tranquilidade de ir até o final. Ou seja, o funcionalismo público, e uma parte do funcionalismo público brasileiro votou no Bolsonaro, entendam, é inimigo do governo. Inimigo. Quem fala isso é o ministro da economia nós já botamos a granada no bolso do inimigo, dois anos sem aumento de salário. Né? Então, ele vai dizendo... E aí, outra passagem interessante nessa fala final do Guedes, porque mostra a concepção que eles têm do futuro, é quando ele diz que a economia brasileira é um urso hibernando. Você bate a sua energia para zero, consumo de energia para quase zero, só respira, mas quando você sai da gruta, você sai para comer o primeiro bicho que passar. Você tem força. Mas graças ao o que vai comer o primeiro bicho que passar? A super safra. E a logística. É graças a vender produtos agrícolas para a China. A lógica deles é o Brasil voltar a ser o que nós éramos em 1900, 1910, 1920: uma nação agroexportadora, tá primária exportadora. Essa é a visão deles. Eles acham que estão fazendo tudo certo. Quando a gente fala que é, o governo faz tudo errado, é do nosso ponto de vista. Mas do ponto de vista deles, é eles bem. acham que estão fazendo tudo certo. Porque o projeto deles é arrebentar com o que existia e fazer o país voltar a ser uma fazenda e uma mineradora. Por isso, pessoal, não se iludam. Esse genocídio que está em curso no país é útil para esses caras. Faz sentido para eles. Veja... O que é o pobre para ele? Walter, vai... vamos às perguntas, porque está bombando aqui. Não, é, peraí, aí, acabando, tô acabando. Mas, enfim, veja, é, é importante dizer isso, né? Então, ele, eles estão convencidos que eles estão fazendo a coisa certa. E ele chega a falar uma coisa, olha aí, Juventude, fiquem tranquilos. O Guedes já conversou com o ministro da Defesa e ele diz assim, quantos jovens aprendizes nós podemos absorver nos quartéis brasileiros? milhão? Um milhão? um milhão a duzentos reais, que é o Bolsa Família, trezentos reais para o cara aprender organização social, SPB, aprender moral e cívica, aprender a ser um cidadão, pô. Aprende a ser um cidadão, disciplina, usar o tempo construtivamente, pô. Voluntário para fazer estrada, para fazer isso, para fazer aquilo. A lógica é clara, né você arrebenta com o país, o que sobra vai buscar um salário, mesmo que seja de fome, e é isso, aprendizes, vão colocar aprendizes no Exército para construir estrada. E ele diz, foi isso que a Alemanha fez na reconstrução, só que teve uma guerra lá, aqui tem uma guerra também, deste governo contra o povo brasileiro, né? E aí, volta o assunto, calma aí, porque já que você me deixou falar até agora, eu quero contar tudo, porque ele é muito bom. <risos> Volta o assunto? Afinal de contas, você filme. lê o dia inteiro. Ele fala assim: o sonho do presidente é transformar o Rio de Janeiro em Cancún, Angra dos Reis em Cancún. Aquilo pode virar Cancún rápido, entendeu? Aí ele cita a Espanha, cita Macau e diz assim: é um centro de negócios. É só maior de idade. O cara entra, deixa a grana lá que ele ganhou anteontem. Ele deixa aquilo lá, bebe. Sai feliz da vida. Aquilo ali não atrapalha ninguém. Aquilo não atrapalha ninguém. Tirem as crianças da sala agora. Vou continuar a ler o que o Guedes fala. Deixa cada um se foder. Ô, oh, Damares, Damares, Damares, deixa cada um... Damares, Damares, o presidente, o presidente fala em liberdade. Deixa cada um se foder do jeito que quiser. Liberdade, hemorroida, se foder. É um pensamento. Principalmente se o cara é maior, vacinado e bilionário. Deixa o cara se fuder, pô. Não tem lá, não entra nenhum, lá não entra nenhum brasileirinho. Olha é a minha cabeça desses caras. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei do que eu já li algumas vezes sobre a China ou sobre Cuba, em que tinham aqueles cassinos luxuosos, ou aqueles centros, aqueles restaurantes, em que o chinês não podia entrar, o cubano não podia entrar, o brasileirinho não pode entrar. Vai ter esta territorialidade na Cancún brasileira que esses caras querem fazer. Aí a Damares, aquela que falou do pacto com o diabo, sabe o que ela pergunta? É, se a CGU concordar, né? Se a CGU tiver como controlar a entrada de saída de dinheiro para não ter como lavar dinheiro sujo. Olha só... É, uma, é um nível que esse governo tem que é uma coisa... Bom, aí ele vai citando os contatos dele com os americanos, o que os americanos estão pedindo é para poder participar das concorrências públicas aqui, que tem que ter essa outra passagem genial. O novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil fala para ele, nós precisamos de um bom ambiente de negócios. Aí na hora que ele está contando isso na reunião, o Braga Neto, aquele general, ouviu o bom ambiente de negócios e fala rapidíssimo, segurança, segurança, aí o, o Guedes diz, é, segurança jurídica, simplificação de impostos, mas vocês entendem, a cabeça dos caras funciona nessa chave, que é segurança entendendo-se como repressão, ele vai falando, explicando então a situação econômica do país, e num certo momento, ele desperta o ânimo do Ministro do Turismo, que fala, ó, oh, na OCDE, está cheio desses ressortes integrados, ou seja, cassinos. E fala, 80%, 90% dos países da do CDE têm ressortes integrados. Aí a Damares ouve e diz assim, pô, 88% tem ensino domiciliar, então a gente vai entrar com uma medida provisória hoje? Tá. Aí o Morão o Mourão, o vice-presidente, que praticamente não falou nada a reunião inteira, vira e fala... Homeschooling. E a Damares responde, homeschooling. Então, essa é, assim, é a pauta completa, pessoal. É a pauta completa. Ensino domiciliar, hemorroidas, liberdade, segurança, entendendo como armamento, cassino, transformar o país numa... É uma... Não, a privatização vem em seguida, que ele começa a falar que o Banco do Brasil é um caso pronto de privatização. Aí ele força o ministro, presidente do Banco do Brasil a falar o sonho dele. E aí tem uma cena impagável, que o Bolsonaro diz... Não vamos falar disso agora, não. Vamos falar disso só em 2023. Só em 2023. Ou seja, pessoal, inclusive os funcionários do Banco do Brasil, saibam que o plano desse governo é privatizar o Banco do Brasil. E o Bolsonaro diz explicitamente, faz assim, só em 2023 você confessa, agora não. Ou seja, por enquanto, não vamos falar de privatizar o Banco do Brasil, publicamente, mas é o que nós vamos fazer. E aí vem o final, que eu queria encerrar com isso, com a fala do eu acho que é o presidente da Caixa Econômica, agora escalou, o Rubem Novaes. O Rubem Novaes ele diz o seguinte, ele vem falando de um problema qualquer e diz assim, agora, se me permitem, eu queria fazer uma observação rápida sobre a área de medicina. Eu, eu acompanho os números diariamente. Eu vejo que os óbitos diários passaram de durante 200 durante alguns dias, quatro ou cinco dias. Mais de 200 pessoas sendo mortas por dia. Mas de uns quatro ou cinco dias para cá, ou seja, de 17 a 22 de abril, esses óbitos caíram bastante. Já não chegam mais na casa de 200 a minha sensação, de quem não é especialista no negócio, mas que observa os números, é que o tal do pico, o tal do famoso pico, que gerava tantas preocupações, a minha sensação é que esse pico já passou. né? Ou seja, eles acreditam mesmo nesse troço. É pior do que a gente possa imaginar. Então, eu encerro dizendo o seguinte, saúde pública. Coronavírus, eles não sabem nada, não entendem nada e não fazem nada. Situação social, eles acham que eu estão fazendo tudo o que tinha que fazer. Situação econômica, eles acham que estão fazendo a coisa certa e vão insistir nesse caminho. E na política, o Bolsonaro deu o um recado. Ele não vai cair, ele vai disparar. É uma linha neofascista. E o fato é que os setores da direita que se opõem a ele... Ficam placidamente assistindo. O exemplo foi dado pelo Celso de Mello, que ao invés de pedir para prender o general Heleno por ameaça contra a democracia, explicou que ele não fez nada, imagina. É nesse mundo que nós estamos. Muito obrigado, Guida, mas eu queria compartilhar. Isso daqui que eu acabei de para vocês, pessoal, está disponível na internet. Leiam, é uma escola de maus costumes. Olha, eu já vou pedindo desculpa, porque a gente não vai conseguir responder todas as questões. A gente, a gente vai ficar aqui até meia-noite e ninguém tem tempo para ficar aqui tanto tempo lendo questões assim. Mas, você vai para algum lugar? <risos> eu vou dormir. <risos> e, você tá, e você deve ter alguma live, porque você passa o dia inteiro fazendo live, né? Bom, vamos lá. Vamos lá. É, temos questões aí? Bom, vamos lá. O Antônio Júnior fala o seguinte... Primeira pergunta... Os caras são espertos, já implacam cinco, seis perguntas. Primeira pergunta... A popularidade do Bolsonaro diminuiu após a saída de Moro? Moro, se colocando como candidato em 2022, racha significativamente os votos de Bolsonaro? Mais, mais questões aí, senão a gente não vai ter tempo. Andréia Preta fala o seguinte... O único momento em que citar o Covid-19. Nenhuma medida sobre a saúde. Impressionante. O Diego Cipriano falou o seguinte, o Bolsonaro é a construção de um Estado policial de novo tipo como forma de enfrentamento da crise prolongada do capital. E seus adeptos, ao contrário da esquerda, colocam em prática a hegemonia gramsciana é, como os sinais com sinais trocados Caracas o Walter decorou toda a reunião acho que ele não está lendo não foi não exatamente tá lendo, isso o que eu vou o que o ah, eu o <risos> André Mendonça fala kkkk limitação Imitação do, do Tais ficou show. Acho que estão pedindo para você imitar o Moro. Eu vi alguma coisa aqui. Tá. Ah, ah. É um pato, né? Bom, a Ivete Vargas fala o seguinte: essa imitação do Tais foi bárbara. Eu também acho. É, exatamente. Bom, o Nestor, né, fala. Exatamente. Ele se referia ao topo da desgraça. São incompetentes ao máximo. Mito Moro. <risos> tá vendo? Eu falei pra você que tinha alguém pedido o Moro. <risos> bom, acho que dá para voltar a responder agora, gente. Ficou muito Ah, bom. bem, a única questão que foi feita é a primeira, né? Veja, isso. Isso ocorreu 22 de abril. Né? O governo já tinha perdido Mandetta, depois perdeu o Moro. A opinião, em geral, é de que o governo ia acabar. O governo não acabou. O governo se reorganizou. Comprou o apoio do chamado Centrão e continua operando com a mesma política. Então, não se iludam. Quer dizer, a saída do Moro causa dano? Claro. Mas não é um dano que destrua o governo. Esse governo não vai cair sozinho, não vai cair de podre. Ele tem que ser derrubado. Não tem outro, outro caminho. E mais, se quer saber minha opinião? O Moro não entende de prova. É óbvio que o Bolsonaro quer utilizar a Polícia Federal como polícia pretoriana dele. É óbvio. Mas na reunião não tem bala de prata. Tem uma interpretação sobre o que, que o Moro entendeu, sobre o que, que o Bolsonaro quis dizer. E todos os ministros que estavam na reunião e foram depor, inclusive os generais, disseram não. Foi mal compreendido. E quando você vê a fala, permite... A compreensão que o Bolsonaro vende. Se fosse contra nós, seria uma prova. Mas contra o Bolsonaro, aí é outro assunto, né? Então, na minha opinião, a gente não. Eu fico ouvindo as pessoas é, falando de prova, que não sei o quê. Veja, mesmo que o Bolsonaro tivesse dito explicitamente o que o Moro acusa, ainda assim, este governo não será derrubado como o governo da Dilma foi derrubado. As pessoas têm que entender isso. Porque, no fundo, da expectativa de que apareça uma bala de prata, uma prova, não sei o quê, as pessoas acham que o governo vai desmanchar. Não vai. Esse governo tem um núcleo duro, militante, combativo e armado. Tem o apoio das forças armadas e conta com o apoio de um pedaço grande do grande empresariado. E tem uma certa base popular. Entre 20 a 30 por cento, e veja, um governo que não faz é que... então, não é um inimigo que vai cair, e além do mais, e por isso mesmo, as instituições, né? O Congresso e o Supremo ficam fazendo cara de paisagem, ficam fazendo cara. Imagina, me digam vocês, se o Lula ou a Dilma ou outro o Haddad tivesse dito uma frase como essa: é preciso armar o povo para defender a liberdade. Alguém tem dúvida do escândalo no dia seguinte? Do pedido de impeachment que ia ser imediatamente aceito? Do processo que ia ser aberto no Supremo Tribunal Federal? Por que, que eles não fazem? Porque tem medo e porque são cúmplices. Eles têm medo de duas coisas. Da reação do Bolsonaro e têm medo de que a queda do Bolsonaro leve, mais cedo ou mais tarde, a volta da esquerda. E foi para tirar a esquerda que eles colocaram Bolsonaro lá. Eles são cúmplices. E são cúmplices do programa econômico do cara. Portanto, não vamos nos iludir. O, a reunião mostra uma coisa horrorosa. Mostra um governo neofascista, um governo ultraliberal, um governo de pessoas desequilibradas, violentas, sem nenhum tipo de empatia real com o povo, quando eles falam do povo ali, é outra frequência de rádio, mostra tudo isso, mostra tudo o que a gente colocou no pedido de impeachment que os partidos de esquerda é, deram entrada. Ele precisa ser afastado, o governo inteiro precisa ser afastado, inclusive o Mourão, mas a chance de que isso ocorra pela via judicial, hoje, a preços de hoje, a não ser que haja uma grande pressão social, uma imensa pressão popular, que coloque essas instituições contra a parede. E aí eles têm que escolher. Hoje, quem está fazendo pressão é a direita, a extrema-direita, é o bolsonarismo. E essas instituições se acovardam. Esse negócio que eu estava falando no final do Celso de Mello é muito impressionante. Veja, os três partidos, o PSB o PDT e a rede, ou o PV, acho que a rede, pediram que alguns celulares fossem vistoriados para se checar as informações desse tal processo. O Celso de Mello mandou o pedido para a PGR. E o general Heleno solta uma nota à nação, dizendo que se acontecer, se acontecer do celular do Bolsonaro ser apreendido, isso vai ter consequências gravíssimas. O que, que faz o Celso de Mello? Corre para explicar que não foi ele que pediu. Que ele só transmitiu o pedido a PGR. Que não tem pedido nenhum. Quer dizer, <risos> o cara está dizendo que vai... Bota, tá Veja, e o Celso de Mello na tal mensagem que ele esclarece, que ele não fez, né? ele diz, isso é só um procedimento jurídico legal, normal, habitual. Ah, mas se um ministro de Estado diz que não aceita um procedimento, esse cara tem que ser afastado. Por isso, inclusive, parlamentares da esquerda, do PT, estão pedindo impeachment desse ministro. Esse cara tem que ser afastado. Ele está dizendo que não vai cumprir a lei. Ele está dizendo isso. E o ministro do Supremo Tribunal Federal... Faz assim, ai, gente, ó, fui mal compreendido. Não dá para ser assim, né? E o Rodrigo Maia faz a mesma coisa o Alcolumbre faz a mesma coisa. O Paulo Tarso fala o seguinte, qual seria, qual é a saída para tirar esses merdas de lá? Acho que você já respondeu um pouco isso, né? Mas acho que a gente tem mais questões. Vamos colocar as questões aí? Pra gente poder ir lendo. Eu acho que a Fábio. Ah, tá. A Ivete Vargas fala o seguinte, professor Walter, você acha que o Centrão, que os donos da grana, estão como? Você acha que há algum movimento para tirarem o Bolsonaro com o ingresso o STF? Veja. Posso responder? Pode colocar, não, hum. pode colocar. Walter, você acredita que Bolsonaro sofrerá impeachment? Tá. Veja tem opiniões diferentes sobre isso. Tem gente que eu respeito muito que acha que o empresariado é, não está mais com Bolsonaro. É, eu acho que o grande empresariado é, não gosta de bagunça, não gosta de conflito, preferia que a coisa tivesse sendo conduzida de maneira mais normal. Mas ao mesmo tempo está com Guedes, está com a política econômica, não vê que haja outra. E portanto, eu minha interpretação é que, gostando ou não do Bolsonaro, eles não vão se movimentar para derrubar o Bolsonaro. As forças armadas também não vão se movimentar para derrubar o Bolsonaro. Mesmo que pode ter alguns militares que preferissem o Mourão. Mas não vão se mexer. É, o Centrão, na sua imensa maioria, não vai operar para tirar o Bolsonaro. E os meios de comunicação, tirando a Globo, que tem interesses empresariais, porque o Bolsonaro está catapultando os concorrentes, tirando a Globo, os meios de comunicação criticam, mas é só comparar o que eles fizeram com a gente. Então, o caso é, eu não vejo que haja, se depender da direita, não vejo que haja cenário para o impeachment. Existe cenário para o impeachment se a gente se movimentar. É exatamente o oposto da situação da Dilma, né? Ela não tinha cometido nenhum crime... E a direita se movimentou. O Bolsonaro cometeu todos os crimes. E vai cometer mais ainda. Mas, para derrubá-lo, precisa ter movimento. E só nós podemos fazer isso. Pode ser que aconteçam duas situações. A primeira é a gente se movimentar e esses setores da direita fazerem o cálculo de custo-benefício e operarem para tirar o Bolsonaro para não ter que se haver com uma pressão popular muito forte. Um outro cenário que pode acontecer também é, nas próximas semanas, vai haver uma escalada no número de óbitos por conta da pandemia. Até porque muitos governadores e prefeitos, ao invés de endurecer no isolamento, estão relaxando o isolamento. O resultado é que muita gente, muitos amigos nossos, familiares, compatriotas vão falecer, especialmente pobres. E isso, obviamente, vai criar um clima pesadérrimo no país, já está pesado, vai ficar mais pesado ainda. Pode ser que isso crie um ambiente que force esses setores de direita a oferecerem o Bolsonaro como bode expiatório para aplacar a raiva do povo, mesmo que a esquerda não consiga fazer mobilização forte. Existem esses dois cenários. Só que nós não temos que ficar esperando isso acontecer, né? Nós temos que ir para cima, porque se a gente não for para cima e tirar o cara, o que vai acontecer é morte de dezenas de milhares de pessoas e desorganização econômico-social brutal no país. Então, a gente tem que se movimentar, ir para cima, lutar por afastá-lo e não ficar esperando que a que a direita, supostamente civilizada, vai fazer isso. A lógica da direita, dessa direita que quer ganhar a presidência da República em 2022, é esperar 2022. Se puder, eles vão fazer isso. Se eles tiverem a chance, eles vão esperar. Até porque, como eu estava é, falando antes, é, se coloquem do ponto de vista desses empresários, desses banqueiros, quanto vale a vida do povo pobre do Brasil. Veja, na cabeça deles, é custo, porque tem que ter outra família, tem que ter uma série de coisas, podia diminuir um pouco. Então, vamos falar claro, quando a gente fala que é um governo genocida, é mesmo, é maltusiano, é um governo que quer reduzir o número de pessoas deste jeito. Ao invés de ter saneamento para todo mundo, educação para todo mundo, saúde para todo mundo, emprego para todo mundo, eles querem reduzir o número de pessoas. Então, aproveitando a situação, pessoal. Então, assim, o, o, o, o povo tem que se mexer, senão... É isso, né? Bom, pessoal, a gente vai ter... Eu, tava... Eu, vou... Eu tenho até que falar agora, porque senão vai ficar... Est... Estranho para quem for assistir, eu tô. Eu estava rindo, porque o pessoal estava respondendo para mim que eu falei que a gente não, não poderia ficar tanto tempo nessa live que a gente já dormir. O pessoal respondendo que ouvindo o Walter fica, não, ninguém tem sono, enfim, eu estava eu rindo, era por isso que eu estava interagindo com o pessoal aí que está participando da live. Bom, é, acho que dá para fazer mais umas. Três perguntas e a gente vai, vai encerrando, senão a gente vai, a gente vai dormir aqui mesmo com ele. Bom, vamos lá, porque tem mu muita coisa para estar tá lendo aqui. Vamos lá, tem, temos mais questões? Pelo menos umas três, acho que dá para jogar aí. Que aí a gente estende um pouquinho. O Ricardo fala o seguinte: o contexto internacional tem alguma influência? Nova guerra fria, é, fria China versus. É, deve ser Rússia? É, Argentina, enfim, acho que deve ser Rússia, né? Que até tá falando. É Eua, é ele escreveu é, R no lugar de E. É. é. E como ir para cima? Isso que me pergunta é: o pessoal tá. O pessoal fica muito angustiado por conta que nós estamos nessa situação do isolamento, né? Qual é a próxima? Ah, a Unete falou o seguinte, e quando a fome obrigar a que povo promova saques e outras manifestações de enfrentamentos com a PM? O que pode acontecer? Eu Acho que a gente já tem né, informações internacionais, acho que disso, né? de saques que já estão ocorrendo. Mas, enfim, fala, Walter. É, a, a situação internacional é muito esquisita, né? Você tem, já, antes da pandemia, já tinha uma situação complicada de crise econômica, de crise social, de ascenso da extrema-direita, de polarização social em vários países e de conflitos militares que estavam crescendo, e isso prosseguiu. Então, tem uma escalada. É uma coisa maluca, porque, em tese, é um momento que exigiria a cooperação de todo mundo né? contra o vírus, não sei o quê, mas, na vida real, é assim, a ameaça de bloqueio nos barcos iranianos que estão chegando à Venezuela. É pressão dos Estados Unidos sobre Cuba, é paramilitares assassinando lideranças populares na Colômbia, e assim vai. Então, a situação internacional está escalando em vários locais. Qual é o efeito disso aqui dentro, direto? Não tem, não é um efeito direto. Quer dizer, o governo Bolsonaro não está fazendo o que está fazendo pressionado pela situação internacional e nem vai deixar de fazer o que ele está fazendo... Por causa de pressão internacional. Também. Esquece disso, tá certo? Agora, o contexto geral do mundo é de embate, né? É de embate. E o grande nó do governo Bolsonaro, do ponto de vista estritamente econômico, o próprio Guedes cita: se a Guida não tivesse me proibido de falar mais do que 10 minutos, eu teria falado. Mas tá o Guedes cita que. Tudo bem, a gente se dá bem com os Estados Unidos, mas é a China que, para quem a gente vende, a maior parte da nossa soja. Então, esse é um problema. A relação econômica de um país primário exportador em que o Brasil está se convertendo é com a China, que é o mesmo de que o Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, reclama. O Araújo fala é a globalização que foi feita antes foi sem valores. E porque foi sem valores, projetou para primeiro lugar um país que é uma ditadura, a China. Isso eu falo, ministro das Relações Exteriores, de um país cujo principal negócio é com a China. Olha a, a confusão que está armada. E o grande aliado, que são os Estados Unidos, diz que nós não somos confiáveis, sanitariamente falando. Então, aliás, tem uma parte do discurso do Bolsonaro que é divertidíssima, que ele fala ah, não dá para chamar os caras de imperialista, né? porque depois a gente precisa da ajuda deles. É uma, é, é, tem que ler, pessoal. Vocês guardem três horas da vida de vocês para ler, porque é um festival, mas é um festival didático, para a gente aprender o que está que na cabeça dessa turma. né? E não tem ilusão, que ali não tem ninguém que se salva. Ninguém. Tá ninguém se salva ali. Então, essa é a primeira coisa. O que fazer para enfrentar esse pessoal? Né? Veja, primeiro... Nós estamos aqui falando entre nós, mas cada um aqui pode fazer uma lista de 9, 10 pessoas que talvez não tenha certeza de que tem que fazer o impeachment. Que tem que afastar, que tem que ter fora Bolsonaro. Pessoas das nossas relações. O próprio PT demorou de novembro do ano passado até agora há pouco para aceitar defender o fora Bolsonaro e o impeachment. Por quê? Porque tem muita gente que diz assim. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos... É uma, uma reunião ontem de colegas de escola com que eu estudei nos anos 80. Todos muito amigos, muito queridos, gente muito legal, e todo mundo com um sentimento ou de esquerda ou humanista. E um deles falou assim, a gente tem que se preocupar com a vida, com a saúde, não tem que fazer política, não tem que politizar. Entende o problema? Muita gente acredita nisso. Não percebe que para defender a vida tem que fazer política. Então, em primeiro lugar para usar uma expressão que não é legal, mas que é sintética, tem que fazer o dever de casa. Tem muita gente amiga nossa, gente progressista, gente democrática, gente humanista, que tem que ser convencida de que esse governo não pode continuar. Que se a gente quer salvar a vida das pessoas, esse governo tem que ser afastado. Vou dar um outro exemplo. O governador da Bahia, do PT, Rui Costa, que está fazendo uma luta dura contra... A pandemia, tá certo? Eu tenho mil e uma críticas a outras coisas, mas nesse quesito, ele, inclusive, porque é gerentão, está fazendo a coisa, está brigando, entendeu? está garantindo. E o que, que ele falou numa entrevista para a revista Carta Capital? Que tirar o presidente vai causar mais dano, vai morrer mais gente por causa disso. Está errado ele, mas tem gente que pensa ainda assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é ampliar o número de pessoas do campo democrático popular dos 47 milhões, acho né, que foi isso, 45 milhões que votaram no Haddad em 2018, no segundo turno, essas pessoas têm que estar todo dia falando que têm que afastar esse governo. Então, essa é a primeiríssima coisa. Isso nós conseguimos fazer de casa, nós conseguimos fazer pelos nossos contatos, pelos nossos e-mails, pelos nossos apps, a lá. Bom, Segundo, nós temos que fazer manifestação virtual, sonora, tá certo? Visual, como eu já disse, tem que fazer. Naquele período da bateção de panela e do grito fora Bolsonaro, que impactou o governo essa reunião, o governo tá estava acuado, porque teve um crescimento, e todo dia, em alguma cidade brasileira, está tendo um berraço, e é isso que tem que fazer. Combina com os vizinhos, combina com os colegas, começa a fazer, entendeu? Não fica esperando uma ordem que vai vir, do centro. por exemplo, vai ter uma manifestação importante, é certo? Vão ter várias, aliás, nos próximos dias. O dia 6 de junho é um marco. E se quer fazer uma grande manifestação pelo Fora Bolsonaro no país inteiro. Vamos divulgar isso e vamos se engajar. Nós temos que ter milhões de pessoas no dia 6 engajadas nessa mobilização. Terceiro passo, nós vamos ter que reocupar as ruas. Não do jeito que os caras fazem, mas do jeito que fez o pessoal que fez manifestação dos enfermeiros em Brasília, ou quando foi entregar o pedido de impeachment, ou agora, em Porto Alegre, em que tinha uma manifestação fascista e o pessoal foi para cima, como fizeram os corintianos na Paulista. Não dá para a gente, é, em nome de o isolamento, a gente deixar que eles continuem ocupando as ruas. É possível respeitar o isolamento e enfrentá-los. E se a gente não fizer isso, a imagem que a gente está passando para uma parte da população que não está em isolamento ou que não tem condições de estar em isolamento, é de que os caras são os donos do pedaço. Então, nós temos também que fazer isso. Então, assim, tem ações que cada um aqui pode fazer. tá certo? E ter noção de que é disso que vai depender criar um clima no país que retire esse cara e retire o governo inteiro, não só ele. Infelizmente, Infelizmente, essa mobilização nossa vai demorar um certo tempo para adquirir volume. E, infelizmente, nesse período, vai morrer muita gente. Certo? Vai morrer muita gente. Olha os números, é uma coisa impressionante. Né? Nós temos, ah, um mês atrás, o um salto, e esse salto vai prosseguir, porque o sistema de saúde está... Né, o inverno, tem tudo isso. Então, em resumo, tem muita coisa que a gente pode fazer, sim. Certo? Não tem... E não vamos... Eu falei num outro lugar, eu usei uma expressão que não é minha, mas que o pessoal usa, quer dizer, é só filho de diplomata acha que o ovo nasce estalado no prato. certo? Só filho de diplomata acredita nisso. Então, assim, as coisas têm um processo, tem que mobilizar, tem que conversar, tem que acumular força. Eu gostaria que a gente tivesse começado a fazer isso em novembro do ano passado. Bom, estamos começando agora. Antes tarde do que nunca. Vamos pisar no acelerador. Bom, gente, nós vamos aqui, então, encerrando, tá? Quero agradecer as pessoas que acompanharam aqui a nossa live. A gente ficou um bom tempo aí com mais de 100, quase 110 pessoas acompanhando o tempo inteiro a nossa live. Agradecer as pessoas que fizeram, que fizeram perguntas, que compartilharam. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todo, todas as questões, né? Enfim, é... Quem sabe logo o Walter volta e aí vocês podem renovar as questões aqui, tá? E quero agradecer o pessoal que fez com que essa live acontecesse também, que a Fabi, o Daniel, a Luísa, a Paula, enfim, a galera que me ajuda sempre aqui a organizar, a transmitir, a, a, a divulgar, compartilhar. Peço que vocês curtam a página, né, do CCV, hoje essa roda é do Centro Cultural da Esperança Vermelha, o Centro Cultural aqui organizado em Campinas. Peço que vocês é, curtam a página, participem, nós temos várias atividades de formação, inclusive, sempre o Walter está nessas atividades de formação nossa, tá? E eu quero, enfim, agradecer também especialmente o Walter, né, que o Walter é um uma pessoa muito querida nossa e que está sempre, sempre lúcido aí nas suas formulações, nas suas análises, tá bom? Volta, você quer fazer uma fala final? Boa noite. <risos> então, pessoal, é... espero vocês então, na próxima quarta-feira que vai ter o Guida Entrevista, tá? Eu vou... Aí já é... vai ser na fanpage da Guida, e no blog também, quarta-feira, às 20 horas, tá bom? A gente vai divulgar logo, logo o tema. E o convidado também. E agradecer a todas e todos aí que nos acompanharam até agora. E boa noite, pessoal. E fora Bolsonaro!